Bom dia pessoal, vou fazer um teste aqui para vocês verificarem a minha instalação do sistema Viva Voz, condomínio aqui no São Porrado, ok? Vamos aqui, eu vou fazer aqui um chamado aqui no. abrir aqui o elevador, tá? Olha, como eu sempre falo, falo para vocês, aqui olha, é o, é o nosso botão, ó. Vamos fazer um, um pequeno toque, tá bom? Vamos ver aqui o, como é que ele vai atender. 204, comandante. Comandante, eu queria saber com você hum? se você está me ouvindo bem. Estou tô, tô ouvindo bem. Está ouvindo alto e claro? Estou tô, tô ouvindo alto e claro. Tá bom, então. Muito obrigado, hein? É, obrigado. Bom dia. Então, pessoal, é isso. É uma ligação, desligou agora. Uma ligação perfeita, rápida. E num tom assim espetacular, que a pessoa pode conversar perfeitamente, ok? Então é isso. Obrigado mais uma vez, vou deixar para vocês apreciarem aí, façam seus comentários, dê seus likes e compartilhe comigo. Muito obrigado.